Boa tarde, bem vindos à Federação Portuguesa de Atletismo, onde estamos neste momento a iniciar um sorteio das pistas e da ordem de ensaios do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta. A competição tem lugar este fim de semana, 17 e 18 de Fevereiro, na Expo Centro Pombal. E temos connosco neste sorteio Paulo Moreira, do Departamento de Competições da Federação Portuguesa de Atletismo, que será o responsável pelo sorteio sorteio esse que vai ser presidido pelo professor Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Muito boa tarde a todos, cabe a mim uma primeira saudação muito especial para todos aqueles que são, pertencem à família do atletismo e que vão seguir em direto este, este nosso sorteio, e em direto, com base nas redes sociais, o que é hoje um instrumento para nós, uma ferramenta fundamental para, em direto e ao vivo, poderem presenciar aquilo que vai determinar, digamos, o destino em termos de competição na distribuição, como já foi referido, na distribuição de, das pistas e da ordem dos ensaios nas diferentes provas do campeonato de, de clubes de pista coberta. É a primeira vez que se realiza, quer este ato público, quer naturalmente este sorteio para uma prova de pista coberta. O sorteio das pistas e da ordem dos ensaios Basear-se-á numa matriz também utilizada com as devidas adaptações pela Associação Europeia de Atletismo, para provas importantes, como, por exemplo, o Campeonato da Europa de Nações, onde também a distribuição das pistas e a ordem dos ensaios é sorteada de forma aleatória para que todos eh, estejam em igualdade de circunstâncias. Relativamente também a este sorteio, tem sido também uma pretensão dos clubes que, eh, naturalmente, não contentes, com a forma como uh, é normalmente, são atribuídas as pistas, uh, também têm uh, feito esta reivindicação de que passasse a ser atribuído uh, estas ordens de, ordem, de, pura, de forma aleatória. Naturalmente que, para fechar, apenas gostaria de esperar e desejar que todos fiquem satisfeitos com os resultados que uh, saírem deste sorteio, com a certeza de que, por vezes, uma desvantagem numa prova, representa depois, na sequência atribuída, certamente, vantagens noutros, noutras disciplinas deste campeonato. Portanto, a todos, muito boa tarde e presenciem com atenção. E este momento é um momento único, é um momento inicial que esperemos que se repita mais vezes para o futuro destas provas. Muito obrigado a todos. Uh, o sorteio vai-se vai se processar da seguinte forma, nós vamos fazer uma, uma breve apresentação da matriz uh, disponível para este sorteio. A matriz está disponível também no site da Federação, em wwwfp na página relativa a esta competição. Depois de vermos a matriz, vamos então fazer dois sorteios de teste. Temos uns clubes de teste em que o nosso objetivo neste sorteio, o sorteio é feito através de software, é demonstrar que não há... Um, que a ordem do sorteio é completamente aleatória através de, de software e através de, uma, de um programa desenvolvido pela Federação Portuguesa de Atletismo. Passaremos depois ao sorteio da 2 Divisão Feminina, depois a 2 Divisão Masculina, 1 Divisão Feminina e terminamos o sorteio com a primeira Divisão Masculina. Temos ali a matriz. Bom, se puderes mostrar. A matriz. Vamos sortear os clubes que vão estar na posição A, B, C, D, E, F, G e H. E aquela é a matriz que está disponível também no nosso site, onde o clube que tiver a sorte de ficar com a letra A nos 60 metros e na vara vai ser o primeiro, e vai na pista 1. O primeiro é saltar na vara e corre na pista 1. Nos 200 metros ficará na série A, na pista 4. No salto em comprimento. Será o segundo a realizar o seu ensaio. Nos 400 metros correrá na pista 5 da série A. No triplo salto será o terceiro. 800, posição 4 de partida e o quarto a lançar no peso. 1500 metros, posição 5 na linha de partida. 3000 metros, posição 6 na linha de partida e o mesmo para a altura, ou sexto a saltar. 60 metros barreiras correrá na pista 7 e os 5.000 metros de marcha terá a posição de partida 8. Esta, depois repete-se esta, esta matriz com números diferentes para as letras A, B, C, D, E, F, G e H. E pedi ao Zé Pablo Moreira que abrisse o software neste momento para fazermos o primeiro sorteio de teste. Faremos dois sorteios de teste. E o sorteio funcionará assim. Neste sorteio de teste, o clube que ficaria com a pista A seriam os corredores. São clubes fictícios que criados. Sem nome. Clube sem nome ficaria na posição B. Clube de saltadores na posição C. Lançadores na posição D. Outro clube na posição E. Marchadores na posição F. clube XPTO na posição G e na posição H ficaria o clube em teste. Este foi é o primeiro sorteio. pedi ao Zé Paulo para fazer outro sorteio para eu comprovar a aleatoriedade do mesmo. Nesta posição A iria ao clube sem nome. Na B outro clube. Na os lançadores. Na D, o clube em teste. Na E, o clube XPTO. Na F, o clube corredores. Na G, o clube marchadores. E na H, o clube saltadores. Está comprovada a aleatoriedade do sorteio. Passaremos então ao sorteio da 2 Divisão Feminina. Da final de, de clubes em pista coberta 2018, este é o sorteio oficial. Posição A para a 2 Divisão Femininos: o Labra, C mais S de Labra, na posição A. Posição B: o Grupo de Atletismo de Fátima. Na posição C: a Fundação Selesianos. Na, funda, na posição D: União Clubeirense. Na posição E o Ribeirinho, na posição F o Clube Oriental Puxão, na posição G a Drep e na posição H o Maia Atlético Clube. Vamos deixar estar alguns segundos no ar, este, este, este é o sorteio oficial da segunda Divisão femininos da final de clubes em pista coberta, 2018, a competição que tem lugar em Pombal a 17 e 18 de Fevereiro, na Expo Centro. E passaremos então agora ao sorteio da segunda Divisão Masculina. O Gepal já iniciou o sorteio. Na posição A, o Atlético da Póvoa do vizinho na posição B, o Grecas. Na posição C, a Associação Desportiva Novas Luzes. Na posição D, o Clube Campismo de São João da Madeira. Na posição E, o Atlético Clube Vermoil, a equipa da casa. Na posição F, a Senhora do Desterro. Na posição G, o Girasol. E na posição H, o Núcleo de Atletismo de Cucugeiros. Este é o sorteio oficial da segunda divisão masculinos da final de clubes em pista coberta. Vamos deixar que de está no ar mais uns segundos e passaremos então ao sorteio da primeira divisão feminina. Na posição há o Sporting Clube de Portugal campeão em título. Na posição B, a Senhora do Desterro. Na posição C, o Sporting Clube de Braga. Na posição D, a Juventude Vidigalense. Na posição E, o Sport Lisboa e Benfica. Na posição F, a Associação Jardim da Serra. Na posição G, o Grupo Desportivo dos Treinos. E na posição H, o Grecas de Vagos. Este é o um sorteio oficial da final da primeira divisão do Campeonato Nacional de Pista Coberta para o Setor Feminino. A competição que, recordamos, tem lugar em Pombala 17 e 18 de fevereiro. Passaremos então ao último sorteio do dia, primeira divisão masculina. Na posição A, o Sporting Lisboa e Benfica. Na posição B, o Jardim da Serra. da Serra, Na posição C, o Sporting Clube de Portugal. Também na pista coberta, também é o um campeão em título. Na posição D, a Juventude Vidigalense. Na posição E, o Grupo Desportivo dos Trecos. Na posição F, o Centro de Atletismo de Ceia. Na posição G o Sporting Clube Braga e na posição H, o Maia Atlético Clube. Sorteio oficial: este é o alinhamento oficial da final da primeira divisão do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta para o setor masculino. E com, com este sorteio, termina a parte dos sorteios. O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo encerrará este, este direto. Em nossa opinião, naturalmente, este sorteio correu de acordo com o que nós pretendíamos, portanto, esperemos que uh, tenhamos transmitido aquilo que era o nosso maior desejo: é que introduzimos a verdade e a justiça neste sorteio e de forma transparente para que todos possam ver acontecer estes momentos. Boa sorte para todos, o próximo fim de semana vai ser um dos pontos mais altos da época de inverno da nossa modalidade. Desejamos a todos, naturalmente, os melhores sucessos. Muito obrigado a todos, muito boa tarde e vemos-nos no fim de semana.